Viva amigas, vejo aqui uma maneira de pôr contas, muito interessantes, no ponto baixo. Vamos ver então como é que isto faz, muito simples, muito rápido. Fazemos um ponto baixo alternado, portanto, num ponto baixo pomos uma conta e no outro não pomos. Vamos lá então fazer... Laçada. aqui tiramos a agulha e vamos buscar e pôr a conta dentro da agulha muito fácil e agora fechamos o ponto simples, fácil e eficaz já está claro que é preciso uma conta que tenha uma furação grande larga para poder dar para a agulha passar mas há, há contas dessas no mercado com facilidade, até tubinhos.